Isso, Leandro. Fica bem aí mesmo. Pega o outro lado que é maior grosso, né? Tô, pra tirar. Não pegar a tua perna. Né? Ali, o um buraco aí. É esse buraco? Buraco, buraco. Vai tô entrando aí, mamãe. Você pode mudar de opinião. Gente, legal se sair aí for a força dali, tá? Carai, bolha o <risos> tamanho do bicho! Mata logo! Ele... Pera, joga logo! Chega perto, chega perto! Chega perto, chega! Calma, pai! Eu tô vendo. sai daí. Tira a mão, velho. É ela já tá queimada. Você sabia que ela pode, pode pular? Achar... Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aproveitar que eu tô aqui, também que a auto escola aqui atrás. Vocês viram aí, né? A imagem, a imagem da do nosso novo mascote. Eu vou caminhando aqui, tô passando aqui em frente à outra escola, onde estou fazendo agora a carta de motorista, né? a, a licença de motorista aqui para dirigir, no uma, uma escola muito boa. Fiz a primeira aula ontem, né? E essa aqui é Maceví. Fiz a primeira aula ontem e gostei bastante do professor. Professor muito bem articulado, muito bem explicado. Eu... eu Ensina de uma forma muito interessante, muito agradável, que se entende muito fácil. Mesmo eu, que sou brasileiro, entendi muito fácil. Autoescola e Marcia Vida, de parabéns. Muito boa a aula, a aula teórica de ontem. Eu não preciso fazer a aula prática porque eu vou explicar para vocês porquê, né? Porque eu, eu já eu vou fazer só de moto, porque esse vídeo é para poder avisar vocês também que a nossa muy amada preciosa, que eu tinha comprado do Sandro, não deu, gente? Não deu. Complicou. A gente tentou de tudo quanto foi maneira para poder consertar ela, mas infelizmente ela vai ter que pendurar os pneus. <risos> vai ter que pendurar os pneus, não tem como continuar com ela porque não conseguimos peça. E a peça, a peça da, da, da caixa de marcha dela é muito complicada de achar por aqui. Como ela já é uma senhora idosa, né? Não tem como achar assim tão fácil. Ficamos sentidos por causa do valor sentimental, né? O valor sentimental que ela tinha para nós é, é, é não tem valor, mas entendemos, né? Então, decidi, ao invés de comprar um carro agora, comprar uma, uma moto. Para esse momento vai ser mais útil, porque eu me mudei, né? Como eu me mudei agora, eu tô mais perto da escola das crianças. Então, as crianças elas vão, elas vão a pé para a escola. E então, para nós agora vai ser mais útil a moto. Fazer compra, pra comprar alguma coisa ali mais rápido, pra locomoção, que nem agora eu tô vendo aqui, pagar o lixo, né? Porque aqui tem que pagar lixo, tem que fazer algumas coisas no banco e tal, comprar uma coisa no mercado. Pra moto, pra mim, pra Verônica é muito mais prático. Então, pra avisar vocês aí que, aqui pra você, o valor pra você fazer, por exemplo, eu que tô fazendo a, a carteira de moto e não tenho. Necessidade de fazer a aula prática Eu tô pagando 80 dólares Com 80 dólares eu já pago, já faço a prova Já faço a prova Passei pro Wilson Nunes aqui O, o, o, o Panamem, vocês viram passando aqui atrás de mim? Não sei se vocês viram O Panamem igual o Anderson Nunes, cara Quase que eu tô... Pô, me um susto assim, cara Anderson Nunes aqui no Panamá, em Santiago Muito parecido Então... Eu estou pagando só 80 dólares para poder fazer a prova e fazer a prova, fazer a, aula, a prova de direção. A prova de direção, no caso, não vou precisar fazer mais aula que já se fazer. E aqui é assim, você, são, três, são três dias de aula prática. Você faz a prova, depois eu vou mostrar a vocês os outros procedimentos da questão da prova. A prova teórica, depois na aula prática se você já tem uma moto, você pode trazer fazer com a sua própria moto. Caso você não tenha a sua moto, você pode fazer alugar uma moto. Ou no meu caso o marcevi tem moto, né? Tem a moto desde lá, então eles você pode usar a moto dele de poder fazer a prova. E o a documentação ela sai praticamente aí em cerca de 15 dias. Em 15 dias você já está com a sua tá com a sua licença para dirigir aqui só que no caso pra você dirigir aqui você já tem que ser um residente permanente como eu sou né eu e minha esposa somos residentes permanentes mas no caso quem não tem residência permanente também pode ter um permisso provisório de 90 dias de turista né então é isso aí pessoal só para poder falar com vocês sobre isso aí como eu falei com vocês no início né o um mascotinzinho aí nosso quintal tá parecendo umas tarântulas Cavando o buraco lá, rapaz. E essa aí foi uma só que a gente matou, né? Mas tem mais buraco lá. Então agora a gente tá tentando controlar essa praga aí. Mas não ataca não. Elas são peçonhentas à noite, no noturno né? Então só sai à noite mesmo. E à noite mesmo elas sai, volta lá pro buraco delas. E fica por isso mesmo. Até agora no... eu só tinha visto mesmo quando... Meu, meu filho lá falou, né, que tinha esses buracos lá, era de, de tarântula, eu não acreditei. A gente cavucou pra ver se era tarântula aí. Realmente os bichos estavam lá, rapaz. São vários buracos que tem no quintal, né? Mas não aparece perigo, mas também não vou ficar de bobo, né? Eu tô aqui agora no, no centro de Santiago. Isso aqui que a gente chama de rua central. Tá vendo aquela plaquinha verde lá no fundo? Bem aqui, ó aqui ó, aqui, uma plaquinha verde então essa plaquinha verde ali tá escrito SONAR pra quem pera aí pra quem conhece aí aquela série Prison Break eu vou ver se eu chego até lá, na placa SONAR pra quem conhece aí a série Prison Break essa plaquinha ali indica onde é que tinha a tal da prisão de SONAR né só que essa prisão é fictícia, ela não funciona, ela não existe pra sonar, Só ela não tem prisão. Bem, isso é que me informaram, né? Eu nunca passei por lá pra poder ver. Chegando aqui na plaquinha ali, eu falei que vocês agora tem que pagar o lixo. Porque aqui você paga uma fortuna por lixo, né? Cinco dólares por mês. Aí tu paga uma vez e aí, toda, no meu caso aqui em casa, toda terça, toda quarta, toda quarta, Todo sábado eles fazem o recolhimento da, do lixo. E se você atrasa um dia, irmão, recolhe não. Tem que pagar em dia, entendeu? Tô atrasado já há uma semana e já, já não pegaram não. Tem dois sacos acumulados, tem que pagar. É como eu tô na casa nova, então eu não, eu não renovei ainda. Eu não refiz, né, no caso, o cadastro aqui no Sacoça, porque eu fazia... Lainha tá lá, Atalá, que era é minha outra cidade. Agora eu vou fazer aqui na, em Santiago agora o cadastro, pra poder já deixar tudo certinho, tudo legalizado. Né? Isso aí, ó. Aqui, eu vou contornar aqui, mas ali já tá a placa já, só na... Só pra vocês verem aqui, ó. Pera aí. Ah. Ó. Esse daí é pra vocês verem aí plaquinha indicando que você vai para sonar para quem é fã de piso break beleza então pessoal só para deixar vocês aí esclarecidos que infelizmente a preciosa não vai ter como continuar na família vai ter que pendurar os pneus né Veronica ficou triste também eu também fiquei triste o Sand também tá triste né porque a gente queria continuar né continuar com a Preciosa continuar com com o legado dela, passando de uma, de uma família brasileira para outra família brasileira. Tinha até comprado lá uma plaquinhazinha, coloquei o um nome, mas... Outra preciosa, a preciosa filha virá. Já fui aqui na, na, na sacosta, né? Fazer o pagamento do, do lixo, da basura. E agora eu tô aqui em frente o... O do santo aqui, filando a internet dele. <risos> tô esperando lá abrir. Da hora, né? Que são cinco horas da minha aula lá da autoescola. Aí tô esperando. Isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. É. Isso aqui é, o, é um, uma etiquetinha que você tem que colocar na sua casa pra você ficar um mês inteiro o, recolhendo lixo, né? lixo. Quem não tiver esse adesivo aqui, não adianta que não recolhe. Eu falei que eram 5 dólares, mas aqui são seis. Você vai pegar aqui, ó. 6 barboa. 6 balboa. Porque eu pagava 5 lá em Atalaya, mas aqui em Santiago são seis balboa novembro inteiro. E dezembro eu tenho que voltar lá. Pra poder fazer a segunda leva, né? Pra poder fazer a segunda... A segunda... Segunda não, né? Fazer a... Pagar o de dezembro. Porque não, não pode ser... Você não pode de um mês, pegar do mês já. Você tem que esperar vir um mês. para depois lá pegar. O... O... O Sandro não tá aqui não, mas... Tem um representante dele aqui, ó. Trabalhador brasileiro nato. Não tá nem escutando ele, né? Ah, não tá nem escutando, ó. Agora é que escutou. Eu tô gravando. Esse aí, para quem não conhece, é o Shaolin do Sertão. Xiaolim do Sertão, Panamenho, faixa, faixa, faixa preta, brabo pra caramba, rapaz. É, é, é, é, é, é. Tô, tô Sérgio. O Sam não tá aqui. Ainda tá chegando aí. Mas é isso, pessoal. Só pra poder mostrar pra vocês aqui a, a finalização aqui do nosso sistema. E agora eu tô partindo lá para fazer minha aula. São quatro horas de aula. É agora às cinco horas da tarde. Sai de lá 5, 6, 7, 9 horas da noite. Mas, ó, oh, boa hein? Recomendo aí, para quem vier aqui para o Panamá, para os te panameños que, que eles acervam, porque o panameño, o panameño já tem o IMA como principal, a principal escola de maneira que tem aqui. Então, se, eu recomendo muito, recomendo muito a escola IMA servir. Um abraço pessoal, fico com Deus até o próximo vídeo.